Olha só meus amigos. Maravilha, hein? Olha que lindo, gente. Mas eu quero mostrar para vocês hoje, gente, é isso aqui, gente. Mostrar para vocês aqui esse esse suporte aqui que meus primos fizeram para dar sal para o gado, gente. Olha só. Eles pegaram uma bombona dessa de 100 litros d'água de plástico. Cortaram ao meio, fizeram o coxo, gente, para... Olha só que legal, para poder dar sal para o gado. E aqui, gente, o legal é que eles pegaram mais uma bombona, cortaram aqui no fundo ó, e abriram ela. Para quê, gente? Olha só, a água não cair dentro do sal. Ó. Se o carro estiver chovendo, ó, quando vem a chuva... Lógico, se vem a chuva de muito vento, aí vai cair mesmo, né? Mas se for uma chuva normal, gente... Aqui, aqui por baixo, vou mostrar pra vocês, ó. Eles abriram aqui, ó. Tá legal, gente, aqui, ó. E não vai cair sal dentro, gente. Então, isso, ó, água dentro, né? O sal vai cair, né? Olha só, então aqui, gente. Olha só, então é isso aqui, ó. Olha, legal, né? Gostei muito disso aqui. É uma ideia legal, gente, pra quem tem fazenda. Ok, isso aqui, todo, todo no, no parafuso, ó. Aqui também, ó, colocaram duas duas amarradas com, com corda aqui, ó. Legal, se você quiser pôr aqui, um, um, um parafuso também pode pôr, eles colocaram com, com corda para ser mais fácil de retirar, para quando quiser limpar. Porque esse aqui, como não pode ser furado aqui, ó, como, aqui como, como essa bombona não pode furar ela, então o que, é que acontece? Amarraram com corda para ser mais fácil de, de lavar, porque sempre cai, cai alguma sujeirinha. Aqui faz dias que ele não usa, então o gado passa na carreira, certo? E às vezes brigando um com o outro, e joga alguma sujeira aqui dentro, ok? Porque olha, como eles não estão usando agora, tem algumas suje, sujeirinha dentro, certo? Mas isso aqui tem que ser lavado, limpa, certo? E legal, eu gostei, certo? Ok, beleza? Então olha como é que é, como é que é feito aqui, gente? Então eu gostei muito, maravilha! E aí, só abrir, só serraram aqui, ó. Bonitinho, já aproveitaram ali a, a, os dois tampão para fixar do lado, com um parafuso. E show de bola, né? Então é isso aqui, gente. Aproveitando, vamos terminar por aqui. E vamos continuar ali, ó, com os capotes, gente. Cantando aqui, ó. Tá beleza, né?